Ao vivo novamente, mais uma quarta-feira Aqui recebendo artistas no Arte Fora do Museu, toda quarta, não deixem de seguir é... Tá, Iná, já falamos aí, Não vou ficar meio maluco lendo Tem pessoas escrevendo pra mim aqui no meu computador e eu falando com vocês aqui Hoje nosso convidado é o Raiz Campos, daqui a pouquinho a gente já entra com ele, enquanto isso faço como sempre, apresento o Itainá, já já eu te respondo no WhatsApp, é... mas sim, é... pode ser, mas eu acho que eu queria uma coisa mais... já te respondendo, é... mas pensemos aí, sem pressa. É... Arte Fora do Museu, é... visitem arteforadomuseu.com.br para verem... Um grande acervo de artistas de obras de arte e roteiros de arte urbana no mundo inteiro. É... E um dos produtos que a gente tem é o... essas lives né, que a gente vem fazendo aqui já. Hoje é a trigésima, tá, é a 29ª, me corrija aí que eu, eu sou de humanas, eu me perco na, nos números. Mas enfim, é uma bela seleção já, grandes nomes, e hoje mais um grande nome. A gente vai fugir um pouco do eixo Rio-São Paulo, semana passada a gente já fugiu. Fala Gui, mandando um oi aí pra quem tá entrando, Luan Mota. É, 30, trigésima, hoje, olha aí, números redondos. É, pensar alguma coisa, hein, talvez para centésima, chegaremos lá em breve, quinquagésima. Vamos pensar aí coisas, mas fiquem, siga-nos nas redes sociais, siga-nos no site para saber novidades sempre. É... Mas é isso, né? No site você encontra lá o perfil dos artistas, as obras de arte, roteiros, todas as lives estão lá também. É... As lives que a gente faz aqui no Instagram, a gente sobe depois no YouTube, no Facebook. Fica no nosso site, claro, como eu acabei de falar. Fica no próprio Instagram, né? Para quem quiser ver aqui no, no Instagram essa conversa de uma horinha. E também vira um podcast, né? Que é um, uma maneira legal aí de ouvir uma entrevista. Eu tenho ouvido muito podcast. E recomendo. Salve. Usando aqui o, o emoji. assim o O Luamota. Bem, eu só estou esperando o Raiz entrar. Se vocês quiserem mandar pergunta aí já para mim, pode mandar. Tesco, Rosaura. Beijos para vocês. Aproveitem que eu estou aqui falando sozinho. Vocês podem tirar dúvidas sobre o projeto, dúvidas sobre mim. Por que não? Posso responder. Enquanto o nosso convidado não, não entra na nossa sala virtual. É, Tainá, só dá um toque nele lá. Aproveitando aqui, falando com o meu ponto. Parece que eu estou falando com ela, mas ela está me ouvindo aqui. É, mas é isso, gente o... o convidado de hoje ele nasceu na Bahia, mas foi criado no interior do Amazonas tem um trabalho um... Mu... também tem no nosso YouTube verdade, lembrando aqui, o trabalho dele é muito falatisco Sirius, beijo para vocês dois ah, que, quem quiser também reveja aí, ó, o papo do do Tesco e Sirius, foi bem legal, vocês podem rever o, esse papo e outros, de, outros nomes, 786-CETS, salve também, deixa eu ver que emoji é esse aqui, esse aqui, eu faço transcrição de emojis para o mundo real, enquanto o convidado não chega, o é, que eu estava falando? Eu me perdendo, o... sim, tem tá no YouTube, né? tem no podcast também, é, qualquer um agregador de podcast que você tem aí, Spotify, eu uso um outro que chama Central Podcast, acho que esse é o nome, não lembro, que eu acho bom também. É, se vocês pro casa Jacarepaguá, uma cena aí pra vocês também, vocês procurarem Arte Fora do Museu, vocês vão encontrar todos os.. Uh, todas as, essas entrevistas que a gente já fez, né? Então fica fácil para vocês reverem aí esse papo e acompanharem também os próximos. Né? Toda semana tem um, uma diferente. A gente sobe normalmente depois da, da live aqui, mais tarde, na quinta-feira. É, na quinta-feira a gente sobe, mas normalmente é depois da live. A gente, se você já encontra já no YouTube, Facebook, né? no site, no Instagram e no podcast. É, casa já queira apagou, essa daqui é um foguinho, tapinha e foguinho ai ai ai gente, vamos lá então, é de verdade, se quiserem fazer perguntas do projeto fiquem à vontade, se quiserem saber os próximos convidados também, eu posso dar um teaser para vocês aqui, a gente vai ter uma uma bela seleção de artistas mulheres é, nas próximas semanas Roberta Carletti um aceno para você é, então fiquem atentos, a gente tá falando com uma uma galerinha já tô, não vou falar todo mundo porque tem confirmações pessoas que acabam a agenda tem que remarcar né mas lives são sempre bem-vindas é verdade obrigado pelos parabéns e volto sempre siga-nos para ver as outras lives aí também com a gente deixa eu ver se eu já tenho alguns nomes confirmados acho que da semana que vem acho que até consigo falar para vocês e aí, vocês já agendam para não perderem as próximas lives. Tá aí na notícias? Para não ficar falando sozinho aqui. Estava é, vendo um trabalho do, do Raiz aqui. Recomendo para é, Se vocês tiverem duas abas abertas aí, a segunda tela, né? Para ir noite fora do museu agora. É, tá bem no destaque da Rome ali o, o Raiz Campos, né que é o nosso convidado de hoje. Vocês podem ver algumas obras dele ali. Ele tem bastante obras em Manaus, né que é, onde é, a, é a sede dele ali. Tem algumas obras espalhadas aí pelo Brasil também, Cuiabá, Belo Horizonte. É, e o trabalho dele é bem legal mesmo. O, e ele acabou de entrar. Eu não vou ficar mais falando sozinho. Deixou convidá-lo aqui. A gente já começa o nosso papo. E o nosso convidado de hoje é Raiz Campos. E aí, meu amigo, tudo bem? Alô, alô, tudo bem? Tudo na paz? Tudo... Como é que tá por aí? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo. E aí, muito calor em Manaus, como sempre? Manaus sempre muito quente, né, cara? A gente tem as duas estações, que é o sol com chuva e o sol sem chuva, né? Porque agora nós estamos... <risos> Um inverno que é muito sol e muita chuva, né, cara? Aquele, aquele inverno de 30 graus? 40, né? 30 é, é, <risos> 30 é pouco, mas tá quente pra caramba, chovendo pra caramba também, aí tá até atrapalhando a pintura, assim, né, porque com chuva... É, assim, é, tá. até, é até uma das perguntas que eu vou fazer pra você, mas antes da gente partir pro bate-papo aqui, cara, só primeiro vou te agradecer mesmo, obrigado aí por por aceitado aí, a ter aceitado a nossa nosso convite. É a grande honra aí ter você, um representante aí da região norte com a, com a gente. É, amo Manaus, já conheço Manaus. Eu fui, algum, é. fui algumas vezes para ir. Eu fiz um trabalho no... Papo tá, que nem era pra, por papo aqui, mas, enfim, só para contextualizar, a gente fez uh -huh. um trabalho no Museu da Cidade de Manaus. Uh -huh. A gente fez um... Não sei se você conhece ali, mas, enfim, a gente fez um trampo ali, mas papos para massa, que massa, legal. Papos para pós live, mas cara, só eu fazer eu uma apresentação aqui, aqui, né? Opa, comi! Não fui, fui no encontro <risos> do cara, fui para trabalhar, né? Mas eu consegui <risos> dar uma, dar, dar uma não, divertidinha, é, sempre dá, né? Um pouquinho. É, mas Deixa eu te apresentar aqui, cara, falar um pouquinho do seu perfil. É... Se quiser acrescentar ou falar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada, ah, fica à vontade. Mas é Raiz Campos, que nasceu na Bahia e foi criado no interior do Amazonas. Chama atenção para os seus trabalhos pela temática da cultura regional e representação indígena. Sua escolha em retratar os povos nativos é também uma forma de ativismo e valorização cultural. A proximidade do artista com a reserva indígena Waimiri Atruari, durante sua, vivência Tua, na vila... Truari, desculpa. É, durante sua vivência na vila Pitinga, contribuiu para a construção da sua estética Raiz teve seu primeiro contato com o Grafite através de uma revista de skate quando tinha 11 anos e hoje já espalhou seus trabalhos por mais de 18 cidades do Brasil. É isso, né? Por aí. Né? <risos> já é um começo, já é um bom começo. É, para galera que tá vendo, quem quiser mandar pergunta para ele, aí fiquem à vontade, só escrever aqui no comentário e a gente bate esse papo. Mas, cara, de novo, brigadão. É... Eu quero Começando... que também, cara. Obrigado pelo convite, aí é sempre bom. Aproveitar as plataformas para passar alguma mensagem, para a gente né, se apresentar. Ainda mais a gente que aqui no Norte carrega muita coisa, né, muita mensagem, muita coisa assim de, de, de, de raiz mesmo assim para contar. Falando em raiz, <risos> é, o nosso convidado de hoje. Cara, deixa eu te perguntar. É, a conversa não vai ser cronológica, tá então a gente vai pontuando coisas da sua vida aqui. Mas antes de começar, eu queria saber como é que você está aí nesse, nessa pandemia, né, cara? Um ano fechado, enfim... O Brasil e o mundo olhou para Manaus durante muito tempo, para Amazônia durante essa, a crise, principalmente no começo do ano. Como tem sido para você aí, cara, é, lidar com isso, né, e, e do ponto de vista pessoal e do ponto de vista artístico também. Como isso afetou o seu trabalho, porque é isso, né, você trabalha muito na rua, como foi tem sido a sua vida mais num ateliê também. É, desde do, do, do começo da pandemia é, eu já estava um pouco ligado até a galera até tava me chamando meio de, de maluco porque eu já estava acompanhando os casos na China e ficava falando rapaz olha essa parada aí meu irmão esse negócio aí vai esse negócio aí tá estranho e a galera ah, tal tá, carnaval aquela onda então né até que chegou né cara então Acabei até me, me trancando, montei galinheiro, fiz uma, uma mini fazenda aqui para <risos> mim, porque eu, ninguém sabia o que poderia ser, né? Se era fim do mundo, se não era, né? Mas assim, é, o negócio foi muito sério, principalmente esse ano, que é o pior ano da minha vida, por ter perdido meu pai pra Covid, né, cara? Então, é uma, uma, uma, uma parada muito, muito forte, assim, né? Meu pai, eu sou, todo to, tudo que eu sou é, é vem dele, meu pai é, me, me botou no mundo da arte, pois ele era um um baita artista, um artista de excelente e me ensinou muito a, a arte por, por amor, a ah. arte de, de fazer arte, o amor de fazer arte, assim, nunca, nunca vi meu pai cobrar um quadro, sempre tinha dificuldade de cobrar um quadro, ele acabava doando para as pessoas, presenteando as pessoas, ele era o pintor da Vila do Pitinga aí, como tu mencionou, como era uma vila pequena ele era, o, acabava sendo o pintor, o cara que pintava as placas, as logos das lojas, as coisas da empresa, ou as placas da, das igrejas, pintava a Santa Bárbara da Católica, o pombo com, com a Bíblia ali da, da Batista, fazia os letreiros das coisas. E eu cresci nesse meio, com esse acesso a esses materiais, a essa vivência com ele, ao futebol, ao Mengão, a tu, tu, <risos> todas essas, essas coisas. É, o espiritismo a, a, a harmonia A paz, o amor, a boa malandragem Tudo ele me ensinou assim Então é, eu vou estar tá agora né, Carregando esse legado com, né, Que eu tenho certeza que é, Tudo que ele me passou não foi à toa aonde é, ele me criou Por ter sido criado na Vila do Pitinga Foi ele que me proporcionou essa vivência Então não foi à toa também É, é da onde eu carrego essa missão E tudo, né? Então eu me deparo com muitas pessoas que falam Poxa ah, às vezes a pessoa nem me conhece Aí fala, pô, mas um, mais um branco Tá pintando os índios mas e, e, e tá pintando a cultura indígena E a apropriação cultural e não sei o quê E eu falo bem assim Poxa, mas você nem conhece a minha história, né, cara? Então eu, eu, eu fui criado Lá na, na, numa mineradora Que era dentro de uma reserva indígena E tive a oportunidade de conhecer A tribo indígena dos Aimiria Atro é nada um... Cortou seu áudio nos últimos cinco segundos. É. Foi uma ligação aqui que eu fechei. Desculpa. <risos> Mas, <risos> Mas a, a, a vivência aqui, é que a, a, a, a, a conhecer a cultura indígena com, com 13 anos de idade me fez mudar toda essa minha forma de pensar, é, me, me, me falavam com muito preconceito sobre eles, Aí novamente. Tentaram te ligar de novo. <risos> Se eu conseguir, cara, deixa eu não perturbe ali, daí eu acho que ele não toca, eu acho. Pelo menos o meu é assim. Não, na verdade, tá aqui no silencioso, mas eu acho que não, a ligação tô, tô, tô. do celular, corta tudo que é coisa virtual, assim, eu acho. Vamos lá, mas vamos lá, vamos embora. Desculpa, cara, pode continuar. Fala. Não, e aí, e aí, essa, essa, essa, essa história toda me sensibilizou, porque eu, eu desde muito novo, sou muito fã da arte indígena, dos artesanatos, principalmente dos Waimiria Troari, um dia se tu tiver a chance de pesquisar, é muito linda, é muito detalhado, então eu me encantei desde sempre por isso, e a partir do momento que eu conheci eles e vi mesmo como é que era a cultura deles, eu eu vi verdades que não me foram ditas na vida e comecei a buscar mais sobre essa história, e isso foi foi tomando tão, tanto rumo que hoje eu estou aí pintando mesmo essa cultura, mesmo representando, poderia estar pintando qualquer coisa caveira, gente loira, gente ruiva, poderia estar pintando coisas da imaginação, mas escolhi o, a minha, o meu trabalho, a minha vida, o meu braço aqui, meu dedo petando spray, o meu tempo para dedicar a essa cultura que eu tanto admiro, tanto respeito e que é uma cultura originária primária que é tratada como coisa secundária e que eu vejo de outra forma, assim, de, de uma forma de mais respeito, de, de a gente valorizar é, o que o que o que temos assim de, de cultura é, nativa, principalmente aqui no Brasil, especificamente na Amazônia. Aqui no Amazonas tem muito. Hein, os povos isolados estão aqui. É, muitas tribos ainda têm aqui as florestas. Diferente de muitas culturas indígenas do sudeste, do sul que estão aí nas favelas, que estão. Então, a cultura indígena ela abrange desde a questão urbana a isolados é é muito interessante, é o que eu gosto de contar, é o que eu gosto de pesquisar, é, eu gosto de me dedicar a isso, na, nas camisas, nas pinturas, na, no, no grafite, assim, eu, eu, eu prefiro fazer isso, assim, eu tenho isso como uma missão do que estar tá pintando, sei lá, qualquer outra coisa, assim, que não seja essa, essa cultura, assim, essa cultura amazônica. Raiz, então vamos falar um pouco da sua raiz, cara. É, me explica um pouco como foi esse processo seu aí, desculpando desculpa, o... Trocadilho infame que eu acabei de fazer, mas é. Você nasceu <risos> na Bahia e com, com quantos anos você foi para Amazônia e, e, e você foi para o interior da Amazônia, né? da, é, estado, Meus pais né? são nordestinos, eles, eles são. Meu pai era paraibano e minha mãe era baiana e se conheceram lá na Bahia e minha família morava em Paula Afonso na Bahia que foi onde eu nasci. Só que antes de eu nascer meu pai veio para para Amazônia para trabalhar na Vila do Pitinga. E eu nasci lá em Paulo Afonso, então é, foi só o tempo que a minha mãe se recuperou Com três meses de vida minha mãe é, me trouxe para a Amazônia junto para morar com a família E desde então estou aqui, tanto é que eu nem conheço a minha terra natal assim Eu não conheço Paulo Afonso na Bahia é, Tenho muita vontade de ir lá para ir também botar um, uma raiz lá na minha raiz E... e, e... Mas eu fui criado nessa cultura mais aqui, assim, mais com o verde, mais com os bichos daqui, mais com as comidas daqui. E a, a minha vivência foi as coisas daqui. Então, eu, eu, só, eu só germinei na Bahia, né? Mas eu fui plantado mesmo aqui na Amazônia, foi onde eu criei as raízes, onde está indo cada vez mais profundo aqui, né? É, mas me fala um pouco, você não foi para Manaus, né? Você foi para que cidade? É... Na Vila do Pitinga, é uma mineração que tem depois da, da, de Presidente Figueiredo. Então, depois de Presidente Figueiredo... É onde tem as cachoeiras lá, né? É, Presidente Figueiredo é a terra das cachoeiras, né? Mais de 180 Sim, né? cachoeiras, um verdadeiro paraíso mesmo. E mais para lá, a Caminho de Boa Vista, se você já foi em Boa Vista, deve ter conhecido a, a, a, a, a Reserva Indígena, porque você passa no meio da Reserva Indígena Waimiria trori Então, vem de então, onde tem toda essa história, né? Quando, na época da ditadura militar, o mundo estava de olho na Amazônia, alguns livros didáticos americanos já botavam a Amazônia como sendo norte-americano, eles tiveram que, os militares, fazer uma forma de né, ocupar o país, né? ocupar para poder segurar, né? ocupar para dominar. Então, eles acabaram arriscando algumas estradas pela Amazônia sem, sem mesmo nem conhecer a região. Então, no mapa de satélite é tudo verde, né? Mas lá dentro daquele verde tinham povos, né? tinham animais, né? tinha toda uma história, toda uma vivência, às vezes sítios arqueológicos ou, ou, ou, ou, ou cemitérios indígenas, locais sagrados, essas coisas que eles não, não, não, não sabiam, não fizeram questão de saber. Então, passaram uma, uma, uma estrada no mapa e ordem para fazer a estrada né então quando começou a sair a estrada que liga Manaus até Boa Vista e Venezuela quando começou essa história de abrir essa estrada é que começou o, o pau a comer porque à, à medida que eles avançavam eles encontravam com esses povos indígenas né e esses povos indígenas né Eles se denominavam né os quinha né os quinhá, ali da da, da região mas que a gente com, com, acabou denominando eles como o troari que é todo um, um, um povo aqui da região que andava desde a Venezuela até aqui em Manaus, assim vinha até em Manaus, até a Manaus vinha o Aimiria Troari. Então, à medida que foi ocupando Manaus, eles foram se distanciando. Hoje, a reserva dele está a 200 quilômetros daqui. A partir do quilômetro 200 é terra, a, é Amazônia. Deixa... Oi? culpa, é obrigação. Então, é a partir do quilômetro 200, é, é terra Guaimiri e é, não Não pode circular é, carro, caminhões, é, às 6 horas da tarde eles fecham lá, até mesmo para preservar a, a, a fauna de lá que fica atravessando pela estrada é. né, e preservar a sua cultura, pois né tu, todo esse equilíbrio, toda a vivência deles depende do equilíbrio. né? Eles não podem pescar muito peixe, para não faltar o peixe, eles não podem poluir o rio, porque depende do rio, eles não poluem a natureza, porque eles dependem da natureza. Então, essa região, essa reserva, cria esse ambiente, esse equilíbrio para a vida sustentável né que eles possuem. Então, quando quando começou o pau, os tinha milhares de, de, de, de habitantes, vamos dizer. né e Então, é, foi reduzidos a 300, assim, é, foi 300 e alguma coisa. Então, quando eles chegaram a 300, que já tinham ido a maioria dos jovens, que ficaram uns velhos, alguns doentes, eles viram realmente que eles tinham que é, é, levantar a bandeira branca. Pediram paz, falou, tá bom, conversaram com o exército, porque é, é uma história muito, muito louca, assim, se você for pesquisar... É... Morria gente dos dois lados, era uma guerra, assim, os amiriatuari É um povo bravo, meu irmão, é um povo valente, meu irmão, o negócio... Ele não arredava um pé... Mas deixa, deixa, deixa, eu, deixa eu te perguntar, cara, é... Você acaba fazendo arte urbana, né, mas me parece, assim, que a sua referência não é urbana, a sua referência é indígena, né, tipo, é a selva mesmo, assim. É... como é, foi a primeira referência artística que você teve? Foi de trabalho dos indígenas ou você tinha outras referências de arte? A minha referência artística foi a, a, o meu pai. meu pai era a maior referência artística que tinha. Como eu te falei, ele era o pintor da vila, morava lá na vila dentro da reserva. Então, ele, ele fazia as pinturas por lá. Então, eu tinha acesso aos materiais, a essa vivência artística a, a que vinha do meu pai, de pintar santas, de pintar quadros, de pintar pessoas, de pintou a hidrelétrica lá da mineração, pintou dragas, pintou coisas para hidrelétrica, pintava coisas para associação, pintava coisas para as lojas. Ainda tem desenho do seu pai espalhado por aí? Pô, tem demais, cara. No Facebook dele tem altas fotos, assim ele não era um cara que gostava de expor, de estar em eventos, aquele artista que gosta de pampa essas coisas assim a gente é mais humilde mesmo da floresta a gente gosta mesmo de fazer arte por amor e passar a nossa mensagem e aí beleza você tinha essa referência do seu pai é que momento que a, você lembra de algum momento que você viu uma arte indígena e falou assim cara isso daqui é, é muito legal quero copiar quero seguir esse, essa trilha sim com certeza porque quando a gente saía para a estrada da mineração eles tinham uma uma base indígena que, que eles eles que como eram donos dono da terra dominavam ali a, a, a fronteira tudo da da, da, da terra deles é, é passa por eles então eles estavam ali e eles sempre expunham seus artesanatos então quando a gente descia que ia passar o seu nome para ele passar a placa do carro essas coisas que estava saindo estava chegando tinha os artesanatos dele cara e a coisa era mais linda assim as coisas a, a, a, até as camisas que eles usavam tinham as estampas assim então aquilo me fascinava aquele padrão geométrico da natureza assim da dos do seus cestos e eu, eu me encantava que como eu, eu, eu tinha isso na família de meu pai ser a, é, artista minha mãe ser costureira meu avô artesanato tudo, tudo, tudo, toda essa essa questão de, de trabalhar com a mão na família eu me encantava mesmo com a dificuldade que era esses cestos que a, a dificuldade que era produzir aquele material de como eles conseguiam desenhar Naquelas tramas e tal Então eu, eu me pegava muito com isso Então isso virou muita referência Para o meu trabalho até hoje Que eu me inspiro muito nas tramas Onde tem as tramas no, nos meus personagens Tem as tramas nas camisas que eu faço É, um, é uma, uma inspiração assim Que cada vez mais eu fui me conectando À medida que eu fui também conhecendo muitas coisas como geometria sagrada, como padrões geométricos da natureza. Eu fui percebendo que esses são os padrões dele. Cada um tem a pele, a, a, a, a escama de um peixe ou a, a, a, a parada da jiboia Então eles representam sempre muitas coisas assim na, nos seus artesanatos que tem de acordo com a vivência, sua espiritualidade, sua, seu cotidiano é muito interessante isso para mim assim, essa simbologia. E que momento que você pega com essa, esse caldeirão de referências que você tinha aí, que momento que você viu um grafite mesmo, você lembra, assim, tipo é, no, no nosso perfil aqui diz que você viu numa revista, né, mas é, de ver realmente ao vivo, assim, um, um grafite, pichação, sei lá. É, como, como meus pais vieram do Nordeste pra Amazônia e a gente não tinha parente em Manaus, a gente, eu, a gente acabava ficando muito só lá no Pitinga, né, então por muitos anos eu fiquei só lá mesmo, dentro da reserva lá, é, isolado Enquanto as pessoas ainda vinham para Manaus, passeavam e tal Mas meu pai não tinha a direito aos benefícios da empresa, passagem, essas coisas Então segurava mais a gente lá, segurava mais o dinheirinho para manter as coisas lá Então aconteceu que... Algum, algumas pessoas mais velhas do que eu na época começaram a ir em Manaus e trazer um pouco de skate Trazer a cultura do skate para o Pitinga que o Pitinga era tudo de barro, né? as estradas Mas o, o pátio do mercado era liso, a quadra da escola era lisa Então esses lugares a galera às vezes até invadia de madrugada, esperava o mercado fechar para poder começar o rolê, então a galera, esse é o Naube, ele tá até online aí, queria dar uma, um abraço para ele, o Naube, o Valdo, eram pessoas que estavam é, fazendo essa cultura e eu era moleque, eu tava vendo isso ali acontecer, assim, eles andando de skate e tal, e eles moravam atrás da minha casa, então eles escutavam muito rap e aquilo me chamava atenção, porque eu era do interior do Amazonas, é, a vivência do forró, do axé, da, do, do, do brega ali e tal, era, é muito comum, mas o rap me chamava a atenção e só eles tinham aquilo, entendeu? Então, eu, aquela aquela batida, aquela parada assim, me, me, me, me encantava ainda mais do que o brega, o forró, do que as coisas que tinham lá. Então, é, a partir dessa vivência, eles traziam muitas revistas de skate para Pitinga. Eu conheci um amigo da... da o Rosinalbi aí mandando um, um, um abraço, é isso aí, legal, tá online. E é minha referência. Então eles traziam as revistas, eu conheci o Coquinho, que era um, um, um brother deles também. E o Coquinho andava com essas revistas. E numa dessas revistas tinha uma galera andando de skate, não sei se era na Califórnia, alguma pista assim. E a pista era toda grafitada. E quando eu vi aquilo, junto com eu já ser o desenhista da turma, com eu já gostar de desenhar e tal, galera já saber disso. E ver aquilo na pista, eu simplesmente pensei, porra, quero fazer isso, cara. Queria... Os caras tinham umas rampas de skate lá no Pitinho, eu falei, porra, quero pintar as rampa de skate, né? Não eram as pistas, né? Mas eram as rampas que tinha, né? Então surgiu daí. E aí, é... me aproximando mais, tinha um rapaz que era o velho, deve estar online aí também, o velhão. Um rapaz que andava de skate naquela época E ele gostava muito de desenhar E ele era, o, o vamos dizer assim, o primeiro grafiteiro do Pitinga Mas ele não fazia no spray Ele fazia no carvão Ele fazia na caneta Ele fazia muito no caderno Mas não, não tinha esse acesso ao spray Como se tem hoje Que você vai comprar, tem spray parte urbana né? Ainda mais lá no interior que a gente morava Era mais difícil ainda Então ele me passou muitas referências assim Muita coisa de hip hop e tal E aí eu... eu tive a coragem, assim, de, de... Depois, com 11 anos, já achei um spray na, na, na mala do meu pai. Lá que meu pai tinha um, um armário que ele botava todas as tintas, os pincéis, porque era tudo muito difícil, não tinha internet. Ele pedia tudo numa editora, editora escala. Chegava por correio, um mês depois, sabe? Era todo um rolê. Eu lembro dele abrindo as revistas, tenho até hoje os vídeos, e, e fazendo todo um estudo no interior, que era muito difícil de chegar a essas coisas. E aí, aquilo me interessou e eu achei um spray e fiz assim, sabe? Ele ficou puto porque eu acabei pintando lá o chão da garagem dele e tal, ele pirou. Mas eu, eu amei, cara, eu gostei daquilo lá. Então, a partir daquilo, qualquer oportunidade com spray, depois teve uma, um trabalho com 14 anos, depois comecei a fazer no quarto, a galera, depois já comecei a, a me adentrar a cultura hip hop dentro da escola da, lá lá da vila, fazia um dia do hip hop, um dia do, do aluno com hip hop, com grafite, comecei a grafitar as escolas, isso, isso já começou a acontecer no interior, sabe, então quando eu vim para a cidade, aí boa, aí conheci a galera e aí já me adentrei mesmo na parada, porque aqui em Manaus é intenso, aqui em Manaus é um dos polos mais intensos de grafite do Brasil, assim Eu viajei um pouco por aí, vi as capitais, muito bonito e tal Mas aqui eu vi mesmo, assim, que aqui a galera não para mesmo Do jeito que é quente, a galera aqui ferve, assim É toda hora fazendo grafite, é bombe, é picho, é mural Agora acabaram de pintar dois prédios, estão levando agora grafite pro interior levando para Figueiredo, Novairão, Irão, Maués, tem uns meninos em Parintins Então tá um boom, assim, de de arte urbana, assim, parabéns a todos os grafiteiros de Manaus, é isso aí, parabéns, tamo junto. <risos> parabéns pelo seu trabalho também, cara. Deixa eu te perguntar, é, quando você tava, ainda antes de ir para a cidade, né, como você está falando aí, totalmente autodidata, você pegou o spray e falou assim, deixa eu ver como é que faz e foi indo. É, é isso? Totalmente autodidata, e... não, tinha, não tinha ninguém fazendo isso lá. Então eu comecei a fazer, copiando algumas coisas da revista, e na biblioteca da escola tinha dois computadores que podia acessar a internet para fazer pesquisa, né? Quando isso depois do 2000 e pouco começou a chegar a internet na vila, uma internet que era satélite 64K, uma coisa bem lenta, assim, entendeu? Então, eu, eu como eu conhecia a dona Joia, que era a pessoa da, da, da biblioteca, eu às vezes conseguia matar uma aula e lá, aí eu digitava lá grafite, botava YouTube, aí ficava um minuto para carregar a página. Aí eu botava grafite, mais um minuto para procurar o vídeo, aí botava o vídeo, aí eu ia assistir a aula, pedia para ela ficar olhando e quando eu voltava eu conseguia ver um vídeo de um minuto, algumas coisas de trem, só que no interior não tinha trem, né, cara? Eu via os caras grafitando o trem, eu achava virado falava, nossa, os caras são doidos, só que lá no interior não tinha trem, né, cara? Não tinha muro, né? Era, era o muro das casas, da escola, umas outras coisas, assim, sabe? Mas... Foi totalmente autodidata mesmo, na maior vontade. É, foi difícil, sempre os traços muito feio muito borrados no começo. Mas é a, a, aquela onda do skate, né? Se você fizer a primeira manobra, errar, cair e doer e você não, não tentar de novo, você nunca vai acertar, né? Então, é, foi persistência, persistência, persistência, até esse traço borrado que eu ainda tenho ainda hoje, que eu ainda estou tentando aprender ainda alguma coisa. É... eu Cara, eu tô achando a sua, a, sua, a sua experiência meio única, assim, porque eu nunca conhecia alguém que tivesse... É, é quase como se você tivesse isolado da cidade, <risos> e que era um pouco, né, no final das contas, né, e, e as suas únicas referências vinham meio pingadas, assim, é uma revista, é um vídeo de internet que de vez em quando você consegue lá, obrigado pra tia... Esqueci o nome dela aí. Tia, dona a Joia. Bibli, a dona Joia da, da, bibli, da, bibli, da biblioteca, então acho que esse tipo de coisa... Eu acho muito legal, assim, porque você era muito... Você era um, uma tela em branco, praticamente, né? E essas referências acabaram... Fala assim, como, como, como nasce um grafiteiro sem estar na cidade? Porque uma coisa é, sei lá, tipo São Paulo. É, São Paulo é impossível você não ter visto um grafite na sua vida, é impossível você andar dois quarteirões sem ver um picho, tipo... É, faz parte da cidade. É verdade. Mas agora você está falando de um lugar que tipo, nem tem parede, né? Às vezes, tipo, é... Então, isso é difícil. Então eu, eu, eu tô achando interessante, mas eu queria saber também como que era a reação dos moradores, né? Porque é, você criar uma coisa, mas qual a reação das pessoas? Falar assim, cara, isso nem existe aqui. O que esse moleque tá fazendo? Que desenho é esse? Foi legal, não foi? Como é que foi essa reação dessa... dos seus vizinhos aí? É, como, como tu falou, assim, foi, foi uma parada, eu, eu costumo, assim, quando eu paro de pensar nisso, é loucura, né, cara? Não, não existia isso lá, não tinha ninguém fazendo isso lá Por isso que eu penso assim, cara, só pode ser uma missão, cara Como que eu me interessei por isso lá? Eu fazia questão de, de, de qualquer dinheirinho eu comprar spray, sabe? É, é, é, no aniversário, a, a galera, o que, que tu quer? Eu queria um spray Aí tinha gente que ia em Manaus comprar spray no meu aniversário e trazia umas cores que lá no interior não tinha, como um verde. Lá no interior só tinha azul, vermelho, preto e branco. Aí a galera trazia um verde, um cinza de Manaus. Então eu, eu me interessei nisso no interior. Então a galera de Manaus me presenteava. Então quando a galera viajava, passava na rodoviária de Manaus, de Figueiredo, vinha uma revista nacional muito famosa, feita pelo Terceiro Mundo, o Binho do Grafite aí de São Paulo, a revista Grafite. E aí a galera comprava e me dava lá no interior. E aí aquilo, sabe, me alimentava, alimentava o meu sonho, viu a galera pintando tênis, ver a galera pintando pistas de eventos, ver que a galera viajava, ver que tinha evento disso, sabe? Mas era um negócio no interior, né, cara? Era, era uma coisa muito fechada. Eu não, eu não acreditava que eu, eu, eu, eu ia conhecer isso assim de perto. Até que numa dessas revistas de grafite tinha uma matéria sobre grafite em Manaus. Aí, bom, Aí eu não acreditava, porque eu, eu não conhecia muito Manaus. Eu, e aí eu pensei que o grafite era São Paulo. no que eu digitava no YouTube era coisa de Europa, Nova York. Né? Era muito longe para você, né? Muito longe, né? Aí quando eu falei, cara, em Manaus, não acredito. Aí um baita mural da Beneficente, que é um hospital gigante aqui no centro. Tu deve ter passado ali na principal dela. E muitos grafiteiros. E lá na, na matéria falava agradecimento aos grafiteiros de Manaus. Aí árabe, Adonai, todos os grafiteiros em ordem alfabética, cara. Aí eu, cara, eu falei, caraca, não, preciso conhecer essa galera. E na época tinha um Orkut, né? Que tinha o um Orkut lá da, do, da internet, lá da biblioteca, né? Aí eu fui lá na, na, no Orkut e digitei árabe. Aí encontrei. Aí áudio, aí encontrei. Aí eu ficava mais doido ainda. Tipo, cara, tá, não, tá, tá muito perto. Eu que não, nem tinha vontade de ir em Manaus, que era uma cidade grande, a gente era do Mato. Assim, eu falei, cara, eu preciso ir em Manaus, cara. Aí eu fui com 17 anos, 16 anos. É, o Frank um amigo meu que está até morando fora se deu muito bem na vida gente boa ele ia fazer uma prova do Enem e eu falei Frank tu vai para Manaus porque iria aí ir. falou bora cara fica lá em casa e por coincidência ele morava perto da onde ia ter um encontro de grafite que me falaram no Orkut Aí eu chorei pro meu pai, porque meu pai nunca deixava a gente ir pra cidade, ainda mais sozinho, porra, né? Aí, não, pai e tal. Aí o Frank foi pedir, o pai do Frank foi pedir, a mãe do Frank foi pedir. <risos> aí ele deixou, sabe? E aí foi a minha primeira viagem, assim, de vir pra Manaus sozinho com o Frank. E aí, os pais dele me deixaram nesse evento, foram fazer as coisas. Eu fiquei sozinho nesse evento, até hoje eu tenho as fotos. Fui muito bem recebido pelos grafiteiros, que hoje são meus melhores amigos. Aí, o Mega, né? o, o, o Árabe, a galera que estava toda lá pintando. Eu, eu, eu fui a loucura assim, né? nesse dia. E a galera, ao mesmo tempo, de Manaus, me conhecendo e me vendo assim, chegando, muito tímido também, é, ficava surpresa por eu ser de, lá do interior. E tá interessado em grafite, fala, pô, mas tu é da onde? Eu falava que era da Vila do Pitinga e perto de Figueiredo, ele não entendia, eu falava, ah, tu é de Figueiredo Não, pô, olha aqui o brother de Figueiredo e tal, eu não sabia o que era a Vila do Pitinga e tal, eu só falava que eu era de Figueiredo é, Pô, tem um brother de Figueiredo aqui, tá? Aí eu era o brother de Figueiredo, né, mano? Então, beleza, eu fui conhecendo a galera, assim, e foi uma coisa de um dia, assim, no outro dia o Frank voltou Eu voltei com todos esses registros, eu não tinha câmera... Então eu peguei uma câmera digital emprestada do Messias Júnior, meu parceirão. Na época, toda essa tecnologia era difícil, ele já tinha uma câmera digital, vamos dizer, então, né, eu descolado. Então, fui lá com ele, implorei, peguei aquela câmera digital, TechPix, botei as duas pilhas e fui lá filmar, né, e tirar foto desse evento. Até hoje, cara, eu tenho essas paradas, e eu ainda mostro assim, pra galera, assim, porque tem gente que. Depois eu voltei para o interior e, tipo, não lembrou de mim, entendeu? E quando eu voltei para a cidade que eu comecei a conhecer a galera, eu falei, mano, eu te conheci sei, lá no evento tal, tal, tal, tal. E aí foi, foi esse reencontro, assim. Então, foi muito esforço, cara. Foi muito esforço, muita força de vontade. E, e ao mesmo tempo, como que isso se encaixou? Quando eu cheguei na cidade, é, eu, eu, eu, eu tive um susto muito grande, um baque muito grande. Eu, eu fui criado lá no Ipitinga, né? tinha uma certa estrutura, era legal, era isolado, era tranquilo E quando eu cheguei em Manaus eu tive um barque com o que é a realidade mesmo da cidade né? é, O que, que era mesmo esse grande centro, esse grande polo que é Manaus E aí... Marcelo TechPix, ai esses comentários. Falar Aí, de coisa boa. Quando eu cheguei em Manaus eu fiquei muito assustado com a cidade, com ônibus, com barulho, com tudo. Assim eu, o primeiro ônibus que eu peguei eu fui parar na barreira da cidade, quase que eu fui para outra cidade. Então eu, eu sabe, eu, eu tava muito confuso, mas com coragem, com vontade de conhecer as coisas. Fui até na Micareta, lá no, no Sambódulo, na Safolia e tal. Não gostei muito, não. Foi a primeira e única vez que fiquei incomodado com a multidão, sabe? Mas, mas foi, eu tentei ser da cidade, sabe, cara? Eu, eu confesso. Mas eu, é, agora eu achei o equilíbrio, assim, agora vamos dizer. Porque o negócio meu é da natureza. E vendo tudo isso, eu comecei a, a tentar botar no meu trabalho isso, que onde tinha tanto concreto, tanta coisa assim, era floresta, porque lá no Pitinga era mato, mano. Era floresta, eram as árvores, eram as frutas, eram os animais, era convivência com guariba na tua janela, com tucano, com cobra na, na, na, na escola, com jacaré na vila, com onças revirando o lixo. Era uma, uma vivência mesmo, assim, intensa, assim, de, de, de, de, de uma vila que tem a arara, que tu chama pelo nome, ela vem, voa a vila toda, uma coisa assim. Parece pouca Pocahontas, mas não era, é uma coisa... era outra história. Mas. Quantos, quantos habitantes tinha na vila, você sabe? Oi? Quantos habitantes tinha na vila? Era de 3 mil, 4 mil, assim. Nossa, né? É um, é um prédio em Manaus, praticamente. <risos> e, e a gente tinha essa vivência. Então, pra mim, o mundo era aquilo, cara. Até eu conhecer Manaus, ver que Manaus era maior e tal. Então, eu, então eu senti a necessidade de pintar aquilo nos muros de Manaus. Eu falei, poxa, onde tinha esse concreto? Tem esse viaduto? Era uma árvore. Aí eu comecei a criar os meus personagens de árvores. Eu pintei muitas árvores, cara. Quem me conhece sabe que eu pintei muitas plantinhas em Manaus. Muitas árvores, como se fosse isso. É, plantando no concreto, né? Onde tinha um concreto, tinha uma árvore. Então, eu pintava as árvores. E eu, acabou que eu pintava 13, 15, 10, 11, 9 por dia. Então, era muitas árvores, muitas plantas, muitas mensagens. Então, todo mundo ficou raiz, raiz. Quem é raiz, quem é raiz, raiz? Porque... Eu cheguei com uma sede mesmo, assim, de, de grafitar na cidade, assim. E outra coisa que me chama, chama atenção, cara, é a sua temática, né? Então você tem trabalhado com, enfim, com essa linguagem de arte indígena, mas não só, né? Você, tem, você retrata a população indígena, né? O que eu acho incrível. É, numa, inclusive na, na semana passada, na live que a gente fez semana passada, é, em algumas, a gente já falou sobre isso daí, era é, é um levantamento que fizeram aqui em São Paulo sobre esculturas, né? Daí, sei lá, tem mil esculturas aqui, são, 50 são de mulheres, é, 20 são de negros e acho que dois de índios, alguma tipo, coisa assim, sabe? E normalmente é, é sempre o, é o, o negro é o escravo, o índio tá ajudando bandeirante, é sempre umas uma situações que não são muito legais. Quando você retrata o índio, você tá dando um protagonismo o pro índio que ele não tem essa representação artística, acho que nem na arte tradicional, né, acho que no, normalmente são aqueles retratos históricos, europeus chegando, catequizando esse tipo de coisa. Agora, o que você tem feito, eu acho muito legal, assim, porque você tá colocando, principalmente em Manaus, eu acho, né, que é, para quem não conhece Manaus, né, mas acho que, acho que tem ainda um, uma imagem preconceituosa de, tipo, ah, tudo lá é mato, mas, cara, cidade, Manaus é grande, é uma metrópole, assim, é, é muito grande, e, e floresta ao redor mas é uma cidade grande, ah. com prédios e tal. É, quando você faz isso daí, insere um índio num ambiente urbano, que é isso que você falou, né, tipo, é um viaduto que um dia foi uma árvore, tipo, a cidade tem essa essa característica meio brutal com a natureza, né? Então, é como se ela fosse um grande arranhão na natureza, assim. Você pega lá e fala assim, Não, calma, tem, um, tem um, um caminho aqui que foi apagado e eu preciso recuperá-lo. Acho muito legal isso que você faz, assim. É, é, de colocar de o índio mesmo. e colocar o... Enfim, é meio que jogar uma luz sobre a natureza que estava lá um dia. Né? Com certeza. Eu, eu, então, eu, eu costumo dizer assim, eu estava fazendo esses, esses personagens, essa temática, é, porque é, era uma necessidade minha, assim, de, de pintar e tal. E aí eu pintava, comecei a fazer árvores personificadas e fazer algumas árvores indígenas. E aí algumas pessoas me perguntavam, e Raiz, que índio é esse? Aí eu não sabia. Aí eu Comecei a pesquisar. Então, cada imagem de índio que eu ia desenhar, que eu ia ter como referência, eu comecei a pesquisar a cultura. Aí eu vi que eram muitas, cara. Muitas, muitas, muitas. Então, muitas culturas, muito... Então, eu, eu, eu que tinha um desenho que eu criava, estereotipava, eu, eu, eu decidi não mais estereotipar. Eu falei, eu vou pesquisar. Eu agora vou pesquisar. O meu trabalho vai ser de pesquisa. Talvez até didático, como muitas vezes é, pois ensina. E, a, e às vezes... É, nessas pesquisas eu me adentrei, me adentrei, me adentrei que eu senti que eu tinha que pintar eles como eles são então por isso que eu me dediquei ao realismo eu não era do realismo, eu era dos personagens mas eu comecei a me dedicar a eles como eles são, eu não queria tirar porque os waimiri, cara, é incrível o waimiri, eles têm um traço no olho que é só deles o, o, o, o aí tu vai lá pro, pro Xingu, os é, é é índio também povo indígena, mas é um traço que é só eles aí tu conhece os munduruku é um traço só dele. Aí eu falei, não, então eu não posso só esticar um olho, só botar um, um, uma pena, porque, cara, eu quero dizer o que é essa escultura. Eu quero mostrar como é que é o olho do Aimiri, o artesanato do Aimiri, a espiritualidade dele. Eu, quero, entendeu? eu comecei a pesquisar todas essas, essas coisas para virar elementos das pinturas. E me adentrei muito e conheci muito. Isso me levou a vivências. Quanto mais eu trabalhava com isso, quanto mais a gente busca, lança para o universo, mais isso voltava. Então, mas os, os trabalhos me levavam a conhecer as comunidades indígenas, a projetos indígenas, a, a, a saúde indígena, essas coisas. E aí eu vi que tinha um sentido de eu estar fazendo isso, sabe? Eu, eu, eu acredito assim, desde pequeno meu pai me fala, Raiz, nada é por acaso, nada é à toa. E eu acredito que nada é à toa. Então nada é à toa de eu ter tentado grafitar lá no interior, de eu ser do, do, do interior, de eu ter é toda essa estrutura para poder fazer é, essas artes e representar é, essa cultura de pintar essa cultura e aí eu pintei o primeiro viaduto no coroado ali foi o bão foi o estouro do do grafite manauara foi em 2017 é. quando a prefeitura com parceria com os grafiteiros fizemos os, os primeiros mega murais mesmo apoiado mesmo pela prefeitura e Pô, foi sucesso total, foi trade topics, Manaus, Manaus em todo mundo falando de Manaus, todo mundo assistindo nossos murais, acompanhando. Foi o segundo mural mais visto da América Latina nas redes sociais. Então, foi um negócio mesmo, um estouro, um estouro. E aí, enquanto eu estava pintando essa parada, é, chegou... Aqui em Manaus, como tu conhece, é, eu tenho essa aparência meio nordestina e tudo, é, aqui em Manaus a galera já é mais indígena mesmo, os manauaras tem a pele mais queimada, tem a estrutura mesmo mais indígena e passam passam muitos por aqui, então eles veio um, um desses é, descendente de indígena, né? porque ele já é urbano tudo, mas era, era era descendente, tinha um olho, cabelo tudo e ele olhou para o grafite e falou bem assim, tá? a gente estava conversando do outro lado da rua sobre o mural e ele olhou e falou, quem é que tá fazendo esse, esses murais aí? Aí, ah, somos nós, tá? vamos "Mas que tá fazendo esse índio aí, que eu tava fazendo um índio flechando. Aí eu falei, não, sou eu e tal. Aí ele, cara, ele ainda falou assim, cara, é, eu nunca, nunca me vi na novela, eu nunca me vi num filme de Hollywood, eu nunca me vi num outdoor, eu nunca me vi. Ele queria dizer como ver, né? A estrutura apresentado Eu nunca me vi. Ele falou: Olha que eu acho interessante. Ele falou assim, eu nunca me vi numa propaganda de universidade. Ele ainda falou assim: na propaganda de universidade aparece três brancos, um negro lá no fundo, mas nunca tem um índio. Nunca me vi, nunca vi, me vi na seleção brasileira. Nunca vi uma. uma um, um, um goleador indígena e, tem, e os indígenas jogam bola pra caramba. E agora eu tô me vendo aqui nesse mural. Muito obrigado, cara. Obrigado por me botar aqui nesse mural. Obrigado por botar meu povo nesse mural. Obrigado por pintar meu rosto nesse mural. E ele parecia mesmo com um cara. A gente foi que tirando o porra, e pior que parece contigo mesmo, cara. E tal. <risos> Mas ele tá falando do povo dele, né? E aí, eu... Aquilo, porra, eu nunca esqueci essas palavras Nunca esqueci esse detalhe do outdoor Nunca esqueci que ele falou da novela Da seleção, nunca esqueci do olhar dele Aquilo, bicho Porque eu tava ainda em dúvida Eu tava escolhendo as fotos, ainda tava fechando Eu ainda tinha dúvida se isso pegaria mal Se isso ia me cancelar Se isso seria apropriação cultural se... Mas aquilo me confirmou tudo, sabe? Eu falei, não É isso mesmo eu tenho a chance de botar melhor do que eu botar uma caveira um, uma boneca uma um, qualquer coisa eu vou botar esses caras aí vou botar essa galera vou botar esse povo eu, eu me alimentei foi da terra deles então eu comecei a pintar mais especificamente mesmo a cultura indígena eu claro tenho a cultura amazônica toda como inspiração Guaranás animais a, o, o, o, os ribeirinhos mas eu cara sou muito curioso assim com a cultura indígena e isso foi me levando cada vez mais longe então quando alguém me pergunta sobre essas questões, eu falo, poxa, cara eu, eu, eu só fico calado, eu continuo fazendo, porque a minha história conta tudo isso que eu tô te falando, sabe? E hoje em dia, os netos do Raoni, que é um grande cacique lá do Xingu, são meus amigos, me curtem aqui, a gente conversa aqui via WhatsApp, eles têm minhas camisas, um, ele tirou uma foto desse, ele o Raoni usando a minha camisa, assim, poxa, então... É, é o, o, o Marivelton, que é presidente da FUIN, da Federação das Organizações Indígenas do Alto Rio Negro. Poxa, meu amigão, curte pra caramba. Apareceu no Fantástico com essa camisa, sabe? Então, eu fico orgulhoso, sabe, cara? Que, poxa, que bom que ele se sente, tipo... Poxa, que ninguém quer colocar ele, Poxa, então eu vou botar assim no meu trabalho, vou fazer com atenção, com amor, a, a reverto parte das obras que eu faço lá para as associações indígenas, tento trabalhar sempre com eles, fazer parcerias, tento fazer o ganhar eles ganhar também, tento tento sempre mesclar isso, mostrar que quem são esses verdadeiros artistas, pois muita gente às vezes tem os artesanatos, tem as pulseirinhas tem tudo mas não sabe quem fez e a Monalisa todo mundo sabe quem fez então isso também é arte a gente também tem que valorizar quem faz e eu pelo menos busco isso quero trabalhar isso assim no meus trabalhos cara só vou te dar parabéns e vou falar parabéns pelas pessoas que estão escrevendo aqui também a Rosaura mandou um parabéns pelo seu trabalho gratidão a Célia mandou gratidão para valorizar essa gente Márcio Pontes <risos> grafite tá? escreveu show cara sua história é muito incrível, velho. É, deixou só a Motinha mandou a seguinte pergunta: Por que raiz? Cara, é um mistério, né, cara? Tem tem vezes que a gente escolhe um nome e tem vezes que o nome escolhe a gente, né? Eu quando eu tava no interior, a gente, é, eu comecei fazendo uns rabiscos primeiro nas carteiras do, do, do, da, das mesas da escola, né, que a gente faz aquelas pichação na mesa da escola, a professora manda apagar e tu faz de corretivo para nunca sair. Aí tu começa a pintar as caixinhas lá do banheiro, tentar botar a tua marca e tal. Mas no interior todo mundo tinha que ter um nome diferente, né? Eu botava... Eu botava Ruf, né? Que era R-O-O-F, né? Botava assim, Ruf. Ninguém sabia quem era Ruf, mas eu botava Ruf no pitinga todo, né? Só que acabava que todo mundo sabia que era eu. Mas pelo menos eu, eu falava assim, né? Meu nome prova que é eu. Aí pronto, acabava. <risos> acabava a conversa aí E aí, quando eu cheguei em Manaus, eu, eu, eu, não, eu não queria mais botar esse, esse mesmo nome, né? É, cheguei até a botar outro nome também, mas. Eu queria botar o meu nome, botei Raí mesmo O primeiro grafite que eu fiz em Manaus Quem me recebeu foi o Agus, o book Me receberam para fazer o primeiro grafite É os caras que me botaram na primeira crio É os caras que me levaram pro primeiro evento Tipo assim, eles já me curtiam dos grafites lá do interior Então eu vim morar em Manaus A gente se comunicou e começamos a grafitar junto E entrei no grupo deles E me receberam bem para caramba aqui em Manaus Sou muito grato a eles E botava Raí, né? Botava Raí, então ainda tirava uma... Uma onda com isso, botava um nome, porque todo mundo bota um alter ego, mas eu botava a Raí. E aí eu comecei a me entrosar muito com a galera e comecei, como eu era do interior, eu tinha muito medo de andar à noite, né de causar, de eu tinha medo de morrer, né, mano, de sei lá, qualquer a gente pensava que pisava o pé na rua podia morrer. Então eu tinha medo de morrer, cabreiro tímido pra caramba. Então a galera do grafite já era mais descolada, pô. A galera saía à noite para pichar, para grafitar. Não tinha medo de parar no muro e meter um bombe. E, sabe, uma, uma, umas histórias assim que eu me amarrava assim como jovem e falei, eu quero isso também. Aí eu comecei a experimentar isso, a andar à noite, a fazer bombe. E aí gostei muito, cara. Não vou mentir, não. É, é uma adrenalina, eu acho que... Todos os grafiteiros começam por isso aí, pela adrenalina mesmo, pelo grafite. Ninguém entra no grafite para ser artista plástico, para fazer grandes murais. É o negócio mesmo de botar sua marca ali, sair correndo, passar por ali, apontar para contar para alguém, ó, oh, tava ali meu nome ali e tal, sempre, sempre ter esse registro assim. E eu acabei fazendo muito isso por Manaus, só que eu não podia mais botar o meu nome. Porque, pô, eu, eu dificilmente encontro um raiz aqui em Manaus. Raí eu encontrei só um lá em São Gabriel e um outro ali no Jorge Teixeira, mas é muito difícil, então se eu começasse a pichar raí, já era, né mano, todo mundo já ia saber, né, então é, eu tinha que procurar alguma coisa, mas eu não estava muito assim né, nessa busca pelo nome, mas é, quando eu botava para desenhar na minha casa, eu escutava muito reggae e os reggae do ponto de equilíbrio, principalmente, me inspirava muito me mandava mensagem da natureza Então fazia muita mensagem de preservação Muita mensagem contra o sistema Tudo o ponto de equilíbrio me inspirava E uma numa vez que eu estava escrevendo o meu, meu, Minha letra, minha, minha assinatura O Hélio Bentes Lá do ponto de equilíbrio Estava cantando Raiz, alguma coisa Reggae Raiz, alguma... Não sei qual era a música Não lembro perfeitamente Mas eu estava escrevendo meu nome, ele falou Aí eu botei o Z, morreu de colar Falei, cara, que legal, vou começar a assinar a Raiz Vou começar a assinar a Raiz Aí antes fiz uma pesquisa na internet e, e, e vi lá, fui lá na Lan House Que tinha lá no centro E pesquisei raiz no Orkut, raiz no Google Raiz grafite, raiz pichação E vi que não tinha raiz, cara Eu falei, caramba, porque a maioria dos nomes A galera bota é, é, né, Sombra 2, né? Às vezes, né? Algum, não sei o que Um número para representar que tinha outro Cara, é outro número, né? Eu tava querendo ver se tinha outro raiz para eu tentar ver se eu botava raiz 2, né? Raiz alguma coisa E não tinha raiz, cara eu falei, pô, então, porra, morreu de colar, vai ser raiz. Aí comecei a falar raiz, raiz, raiz, raiz. raiz. Então, essa mesmo é a, a história do raiz. Então, ao mesmo tempo que isso foi muito espontâneo, até hoje isso vem causando em mim, dentro de mim. Hoje, cada ano, eu descubro que esse nome tem cada vez mais e mais a ver com o que eu pinto. Cada vez vai mais dentro, cada vez vai mais fundo, cada vez eu vou mais nos isolados, cada vez eu vou mais naqueles que não tem contato Eu vou mais no, lá, no, no, no, lá onde está cavado mesmo, assim, então cada vez eu vou tendo, encontrando mais e mais sentidos é, para o meu nome, com a minha arte Assim, eu tenho o maior orgulho, assim, de, de, de, de representar esse nome com o trabalho que eu faço Podia ser só um raiz pintando bomba por aí, fazendo... Né, alguma coisa assim, mas é um trabalho de raiz mesmo, assim, eu sinto um orgulho de conseguir encaixar essa parada, assim, junto. Não, o nome encaixa completamente com o que você faz, né, quase autoexplicativo já o, <risos> o, o nome. Cara, é uma curiosidade que surgiu aqui para mim, na hora que você tava falando, quando você vai para Manaus, você leva técnicas que você tinha da sua cabeça, que você no civilismo ali, na, no, na cidade do interior, você teve que se virar para aprender. Você, levou, você é, levou essa técnica para alguém? Alguém viu e falou, caramba, você está fazendo um negócio aqui que eu não, não sabia que dava para fazer? Como foi esse intercâmbio de técnicas com a cidade e com, com o interior? Cara, eu, eu lembro assim que, que fazer grafite no começo era muito difícil. né Hoje em dia, depois de 16 anos apertando todo dia o spray, já criou um calo muscular que consegue manter uma pressão, tirar o traço que, que eu bem desejar, seja fino, seja grosso, escorrido e tal. Mas quando a gente não tem essa força ainda, a gente bota muita força e vai muito spray. E aí a gente também não tem muita coordenação sobre apertar e traçar, então escorre. Então eu, eu, eu me batia muito com essas coisas, sabe? Sobre não escorrer, sobre como tentar tirar um traço mais fino e tal. E aí, lá naquela na dona Joia... Eu acabava botando lá dicas de grafite, sabe? E aí no, no, no, nos grupos de Orkut, essas coisas, a galera falava muito sobre é, botar linha no bico, botar agulha, né botar sacola, né? De, de, de tirar o ar da lata, né? Então eu, eu botava pra fazer essas coisas lá, né? Mesmo que não desse para ver vídeo ou alguém me explicando como era, eu tentava fazer isso lá, né? Então eu, eu, eu, eu comecei a estudar o spray, como ele funcionava, né? Desde de, de como é a pressão como que funciona a tinta, como é que é a pressão líquida, como é que é o cano, o que serve aquela esfera dentro. E aí eu comecei a entender como que eu poderia regular um pouco mais os bicos, a válvula para tirar um traço mais fino, para tirar um traço mais grosso cortando com estilete no bico, ou então fazer é, um chapiscado usando uma sacola. Então eu comecei a, a, a desenvolver isso lá no interior. Né? Quando... Mas eu pensava assim que... Como eu via isso lá, eu pensava assim que todo mundo fazia isso, né? Tipo assim, pô, todo grafiteiro tal. Então, quando eu cheguei na cidade, eu vi que não, sabe? Não era todo grafiteiro. Eu é que era muito esforçado e ficava tentando buscar muitas técnicas e ficava, né? Então, eu, eu até tenho um vídeo de 2013, tá? Na, na Amazon site não lembro, no Zapiando, um programa que me gravou. É um vídeo que até hoje, irmão, sério, me manda uma mensagem que ajuda as pessoas. Porque eu ensino ao vivo... Assim, eu ensinava a botar sacola e tirar traço fino. E a galera, como não tinha vídeo dessa parada na época, a galera via esse vídeo, sabe, e teve como referência. Teve um caso que eu fui pintar lá no Ceará, lá em Fortaleza, e o rapaz que foi me ajudar falou assim, Raiz, eu sou teu fã. Eu falei, pô, como assim? Ele falou, não, pô, eu assisti um vídeo teu que me salvou. Eu aprendi a, a parada da sacolinha e cara, cara... Como, como que eu não. Eu, eu, eu, eu, eu achei incrível isso, né, cara? E hoje em dia os materiais também têm tanta pressão já mais refinada, os bicos mais refinados e tal. Pá, mas mesmo assim, eu ainda costumo usar uma sacolinha ali para tirar um traço fino, ainda porque é, é, é, a gente conhece o material de forma que a gente busca tirar os, o traço da maneira que a gente quer. Se é para fazer um cabelo. Então, fazer bem fininho, tem uma velocidade, tem, uma... tem que ser perto da parede, tem que ter um traço mais fino. Ou então, se for para preencher, como eu tenho feito grandes murais, então, se eu for pintar um rosto e o rosto é muito grande, poxa se eu for ficar com aquele bico comum, tá pintando aquilo, pá, então existe o fat cap, que é um, um bico já mais grosso, então, pá, já preenche, já mais rápido, assim. Então, a gente vai aderindo né, a, a nossa vivência, as técnicas, para tirar um melhor resultado, né? Você falou agora de pouco desse contato que você tá tendo com o neto do Raoni, né? É, inclusive, eu vou querer uma camisa em algum momento que a gente se encontrar aí. Quando acabar essa <risos> pandemia, fiquei, fiquei tentado em ter uma camisa sua aí. Separa uma pra mim já. Boa, Mas, é, se, é, tamanho. Pode ser G. G tá, G tá ótimo. tá ótimo. É, Cara, o... você chegou a fazer algum trabalho com indígena também? Ou não? Tipo de pegar alguém que fa... que fizesse já artesanato indígena e trabalhar junto e então, fazer um um collab então, hein? quanto quanto mais eu me aprofundava assim na cultura indígena mais eu também queria ter essa vivência busquei projetos busquei formas né é, uma uma das primeiras vivências que eu tive foi no sesai através da Dani aquela ela era psicóloga me levou para pintar fazer oficina com os indígenas e eu fiz uma oficina lá de grafite, malabarismo, e eles me pintaram, também me ensinaram. Foi a primeira vez que eu tive contato mesmo com o Genipapo, me ensinaram a ralar o Genipapo, a fazer a tinta do Genipapo para ficar 15 dias pintado, pintaram, sabe? Então foi, foi a minha primeira experiência mesmo, assim, fora do pitinga, já grafitando mesmo, assim, de, de, de poder trocar. E eu tinha muito receio, sabe? Eu, tinha, eu sempre fui muito receoso, muito menino tímido. Hoje em dia eu consigo me expressar melhor. Porque o grafite me ensinou, tá? Muita vivência na rua e tal. Você que... fala muito bem, cara. Você não Poxa, parece tímido de maneira eu... alguma. Eu tô aqui me esforçando. Não, imagina. Mas eu, eu, eu, eu tinha muita dificuldade, sabe? Muito calado, muito tímido, assim, sabe? Então o grafite me, me, me, me inspirou, me inspirou ainda mais, assim, para me soltar mais, assim, né? nesse processo, né? E aí o, o, eu, eu tinha muito receio sobre se eu pintar as coisas, né, a cultura indígena e fazer como arte urbana assim, seria legal, né? Se eles aprovariam, né? Porque como eu estava gostando de fazer, eu queria saber se eles aprovariam. Então, foi nessas oficinas que fazendo com vários povos, as oficinas, eu percebi que do mesmo jeito que eu sou curioso com a cultura deles e pesquiso e quero viver e admiro e respeito, eles também são curiosos com a nossa cultura. Então, eles ficaram super admirados com o spray, cara. Eles Piraram assim, falavam, cara, como tu consegue fazer esse olho com spray, mano? Eles, sabe, eles não entendiam assim, sabe? eles não conseguiam, sabe? Então eles achavam muito difícil. E ao mesmo tempo eu falava, mas, mano, como é que tu faz esse artesanato com essa palha, mano? Também não consigo, não, sabe? Então, é uma. Eu fui, eu fui criando admiração mútua com os caras, né? De. Eu, eu, eu me senti feliz deles me admirarem, né? Porque eu, eu pensei que seria mais uma coisa meio assim, ah, um branco de fora, né, tentando ver a cultura deles e e foi muito mais do que isso, foi mais, foi, muito sempre muita relação de amizade, porque como eu sou mais amazônida do que baiano, então eu como muito tudo de colher, eu gosto muito de caldeirada, então eu como muito com os indígenas e eles, sabe, nas vivências, eu comendo com ele, ele fala: "Porra, que massa" e tal. Comendo com os Yanomami, ele fala: "Porra, raiz é, raiz é Yanomami, pô, come de colher, come caldeirada, come com a mão, é sabe então" É, uma... é muito próximo, né? Então, é... eu achei legal e comecei a fazer trabalho com gripice que me levou para uma vivência munduruku muito forte, onde eu conheci o Paulo Ito, o Mundanos, artistas de São Paulo. Conheci uma galera muito massa. Assim. Então, foi uma vivência pancada mesmo com os munduruku no meio da selva, lá no Rio Tapajós, no meio das lutas mesmo lá. A gente fugindo de garimpeiro e tudo e caçando porco. Então, foi, foi muito incrível, assim, para mim. E, ao mesmo tempo, eles muito admirado da cultura, muito admirado da minha luta. Eu pedi para falar um pouco lá no dia lá com os Munduruku, falei da minha vivência com eles, né? Então é, eu, eu, eles veem que eu não estou à toa, né? Posso usar. Falei para ele que assim não a minha arma é o spray, né? Eu, minha minha revolução é com a arte, cara. É o que eu posso fazer, é o que eu posso usar. Então é, se eu puder pintar a nossa luta, a nossa vivência, a nossa cultura é, eu vou usar. Então, isso começou a ser aprovado entre eles, é, né? Entre as culturas que eu, eu eu acredito também que tem indígena que não concorda, que deve ter indígena que se sente mal com isso. Eu acredito, cara, deve ter, sabe? Mas, assim, eu, eu recebo muito apoio da galera também, assim, que é indígena, que está na luta, que é linha de frente e que também gosta das mensagens que eu passo com a arte, como foi o caso de, de eu pintar lá na fronteira. Com a, com, a, com a Colômbia lá em Tabatinga Letícia, lá na Terra dos Isolados e os índios sabe, super se amarraram e fizeram até um ritual para mim lá porque super admiraram com os grafites, falaram que aquilo era sagrado, sabe? Falaram uma, sabe? Me inspiraram muito sabe? sobre a missão, tipo assim... Tipo, eles, eles viram que eles não tinham a condição de fazer aquilo mas que, poxa, é válido um grafite daquele, é, tem história, tem poder e hoje em dia eu até costumei, eu estou acostumado a colocar frases, porque só a imagem não dá mais para passar a mensagem, a gente tem que escrever para ver se o povo entende, entende a luta, a resistência, a força que é para esse povo poder existir sobreviver, assim, sabe? Então, casou legal, tudo, tudo junto. Então, aproveitando, é, fui para São Gabriel da Cachoeira, onde eu fiz uma oficina. Lá, São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil, possui 23 etnias juntas, é um uma mistura, 23 etnias irmão, que não falam a mesma língua não é o mesmo tranco linguístico sabe, então o Tucano fala, o Tuiuca não entende, o Baré tira onda com os, sabe é muito legal, e ao mesmo tempo tem que saber levar, que eles estão toda hora tirando onda, é, é, é sempre muito animada a vivência eu dei uma oficina lá, sobre a cultura deles, fiz uma pesquisa com ele, nós construímos um painel junto, é uma parada que marcou, até hoje o painel tá lá até uma coisa que eles lembram né? hoje em dia estão tendo mais acesso, então estão me adicionando mais no Facebook, a gente montei em contato até hoje. E aí, depois de uma dessas, me chamaram para pintar a Foirne, que é essa federação que eu te falei, lá com o Marivelto, ele pediu para eu pintar a Biblioteca Indígena. E foi no meu último dia lá em São Gabriel, eu falei, claro, pô, vamos lá e tal, peguei a escada, um negócio bem alto, a galera pensou que eu não ia conseguir pintar. E aí, lá no Malabarismo, eu fui lá e pintei, assim, um... Uma oca, com, com um livro, uma, um, sabe, uma parada bem bonita para ele, fiz um símbolo lá. E quando eu olhei para trás, eu, em cima da escada, a uns 3 metros de altura, velho, eu vi uns indígenas passando, carregando essas esteiras aqui, ó. É um negócio grosso assim, ó. Não sei se dá para ver assim, mas é um negócio. Dá, mais grosso. ou menos. Tá, tá lá, mas dá para ver, Nossa, dá para ver. E é um bolo grande, sabe? Eu vou mostrar aqui. É um bolo grande, sabe? Com as esteiras enormes, assim, sabe? E aí eu vi eles passando com aquilo, sabe, cara? Eu vi e eu pirei, assim. Eu falei, caraca, olha o tamanho daquelas esteiras, né, cara? E como eu já admiro a arte indígena, como eu te falei, eu, eu pirei. E, para completar, antes de eu ir para São Gabriel, eu tive um sonho muito, muito louco. Eu, eu tive um sonho que. Ah, eu eu tinha uma esteira indígena super cheia de grafismos gigante e eu tinha que fazer grafite nela e eu fazia vários grafites nela e tal junto com essa esteira então quando eu vi esses indígenas carregando essas esteiras enormes eu lembrei do meu sonho aí eu corri até eles e falei cara Bicho, meu irmão, que esteira, coisa, trabalho lindo e tal eu conheci, falou que era Baré que fazia com a esteira né, de Waruman, Man que fazia com, com várias paradas massa e, e vários grafismos diferentes com alguns coloridos e aí eu falei pra assim, cara, bicho, eu tive um sonho cara, que eu grafitava essas esteiras e tal, bora fazer uma parceria aí o cara, pô, tu tá, é doido velho, sabe, ele tirou um ódio tu tá doido, quer grafitar as esteiras tá maluco, vai dar certo isso aí, não <risos> eu falei, não, cara, é um negócio meio transparente, com as esteiras aparecendo e tal. Aí ele morria de rir. Eu falei, não, bicho, tu vai estragar a esteira, tu vai, tu vai carregar a esteira de cores. e Eu falei, não, pô. Então eu, eu, eu vou comprar de ti e vou fazer pra te mostrar. Aí ele morria de rir, sabe, o um indígena lá. Aí eu falava, falei pra ele, quanto é que é uma dessa aí? Aí eu falei, eu quero 10, tu manda lá pra Manaus. Aí ele morria de rir. eu falei, é sério, pô. Aí ele, eu mando. Aí, cara, dito e feito, ó. Ele mandou 10 pra Manaus. Chegou, eu, eu aluguei uma casa, fiquei uns meses pesquisando e como que eu pintaria nessas esteiras, qual material eu usaria. E foi a minha primeira exposição. Então eu realizei meu sonho mesmo, que eu tinha sonhado essa parada, fiz uma exposição pintando algumas é, figuras indígenas, figuras de animais sobre as esteiras indígenas. E, bicho, ficou muito lindo, ficou muito sensacional. E aí esse cara pirou, cara. Ele não estava não entendendo o que eu estava falando, mas quando ele viu... O artesão assim pirou na hora, assim, gostou muito. E aí eu percebi que isso que às vezes a gente é pioneiro nas coisas, quer fazer umas coisas novas, às vezes a gente quer contar para as pessoas, as pessoas não vão entender, cara. E como é coisa nova, elas vão falar que não vão dar, vai dar certo, sabe? Mas aí a gente vai lá, faz acontecer, aí na hora todo mundo vê que dá certo, já quer na sua casa, já quer para, já quer para sua foto, já quer... Então já já foi um movimento muito legal que criou. Então, fiz uma exposição que até os Waimiria Troari foram, foram 11 indígenas Waimiria Troari para essa exposição, ficaram sabendo. Conheci dois lá do lado, convidei ele, eles levaram 11, 11 artigos, sabe? Então, estou cada vez mais me conectando com a minha raiz, que era até. É, é, ir lá, fazer uma oficina com eles lá, deixa tudo se organizar com essa pandemia. A Motinha tá até dizendo que foi lá, viu a onça lá nos grafismos, ficou muito lindo mesmo, foi o que os aimiri mais gostaram, foi a onça, porque a onça é um animal muito potente, é a rainha da floresta, né, aqui para nós. E esse trabalho, assim, bombou, né, cara? Esse trabalho fez... É, parte da verba tudo vai para os artesãos da, das vendas das obras, então eu paguei e ele já, já, já tá voltando mais dinheiro para ele, então a parceria que gerou até essa camisa, que também é inspirado nessas obras, que é baseado nos artesanatos, junto com o grafite que eu fazia sobre as esteiras, ah, sobre, pegando os animais ou os indígenas nas esteiras. Então é, hoje tem gerado muita coisa aqui em casa, Inclusive, tá cheio de esteira, né, cara? Tive muita coisa para fazer aqui, muitos projetos e muita coisa boa para rolar. E a parceria tá firme. mês que vem, tô indo pra São Gabriel da Cachoeira de novo. Vou realizar um projeto muito massa lá. Lá é uma cidade que tu tem que pesquisar, cara. Tu tem que saber do que eu tô falando. Cara, eu tô com uma cidade. vontade de conhecer esses lugares. Eu não vejo a hora de cara, acabar é... a pandemia e vou... eu, eu me convidar é... para ir, é, com... É pra ir é com você. Que... Quando tu pesquisar, tu vai entender o que eu tô falando. Tu vai falar, bicho, Raiz é doido, mano. E aí tu vai ver que é muito legal o que, o, o que tá acontecendo lá. Fiz um trabalho com eles lá, junto com o, o Museu de Berlim e o Museu do Índio do Rio de Janeiro, onde trabalhamos as constelações Tuiuca. Fui para lá, trabalhamos os bancos sagrados, as constelações, ganhei até o nome, Nhocon, que significa raiz lá na língua tuyuca, tucano. Então, tem uma conexão muito forte com São Gabriel da Cachoeira, sabe? Então, fomos pra Berlim, eu e mais os indígenas lá pra Berlim, eu, e a gente morria de rir, porque a gente fala, rapaz, nós estamos tudo perdidos, que nós é do Amazonas, e sabe? Tudo, sabe? Assim, morrendo de rir, mais perdido do que pinto em galinheiro, assim, mano, né? sabe? E aí e morria de rir, sabe? Mas a gente mó curtindo e e era muito sério também levar as constelações, levar um trabalho sagrado para lá. Pude fazer duas palestras lá para os alemães. Assim. Então foi uma coisa muito bacana assim, de poder levar a cultura, sempre levar é, a nossa raiz assim, para onde for carregar isso aí. <risos> cara, deixa eu te falar, o Instagram ele deixa fazer uma live durante uma hora, né depois, é, costuma derrubar, eu não quero derrubar você aqui parecer que foi sem educação e acabar essa conversa ligado, é, tem, tem, algumas, tem algumas perguntas aqui, eu vou só dar uma esticadinha, cara se eu puder responder rápido, mas é tá bom, a, primeira, a primeira é da Rita, Rita Lina Daniel fale do currículo escolar, você passou em duas faculdades e cursava fazendo grafite e cursa hoje, né é <risos> É, a, Rita, a Rita Lina é uma, uma grande madrinha na minha vida. Eu falei que escreveu um livro de tantos conselhos que ela me deu, da, da infância e juventude até hoje. Ela me aconselha na vida, assim. E ela acompanhou muito a minha história e ela sabe que eu vim para Munoz porque eu passei no vestibular, vim cursar engenharia da computação aqui. Então todo mundo ficou muito feliz. A família, todo mundo, ó, passou em engenharia, tudo. Pá. Mas eu sou um menino que gostava muito de aprender de número, de informática, então me dediquei passei. E no meio do curso sim, eu desisti para viver de grafite Então isso foi o maior baque na família, nos amigos Todo mundo pensou que eu estava ficando doido, mas não era Eu estava mesmo sentindo que eu tinha que ir atrás do grafite Pois ao mesmo tempo que eu estava buscando grafite Eu estava buscando conhecer Deus por mim mesmo Assim, Sem pastor, sem ninguém para me falar, sem padre Eu queria saber o que, que era e eu conheci essa força assim, suprema, universal e invisível que ninguém sabe explicar. E comecei a ter mais força para ser grafiteiro, porque o interior acabou com medo de tudo. Comecei a ter uma coragem que vinha de uma força superior para ser grafiteiro, para largar a engenharia, para ir contra os meus pais, para ir contra todo mundo e fazer mesmo o que eu amo, que diziam que não ia dar certo. Sair de casa mesmo, porque diziam que não... eu tinha que ir atrás do meu sonho, fui atrás. Hoje é, eu me sinto realizado, cara, porque... Eu posso voltar no tempo e, e o meu trabalho saiu em revista, eu estou viajando com grafite, estou fazendo camisa. A mesma coisa que quando eu via nas revistas de grafite, eu admirava naqueles caras, assim, tinha vontade, mas achava tão difícil, tão longe. E hoje estou podendo fazer, assim, me sinto muito honrado. Cara... É, só ler aqui um comentário da Gabi Lira artist, Sua história é muito linda, mesmo com momentos difíceis. Você passaram uma leveza sempre. Você é foda, muito privilégio ter te conhecido. Valeu, Gabi. Amiga é, da faculdade, artista nata também. Eu vou só na última pergunta, que senão, de verdade, eu acho que eu tô com muito medo de cair. O é, Wellington tá perguntando como foi que você conheceu o xamanismo. Você inclui em seu grafismo? Ah, sim, eu, eu, eu incluo muito também, porque. Ao mesmo tempo que eu estava buscando mais sobre essa espiritualidade, eu conheci um, um amigo meu, um amigão lá do Daime, do Santo Daime, lá no Rio de Janeiro, que me falou do Santo Daime e tal, e me deixou muito curioso. Eu mesmo aqui no Amazonas não sabia, fui saber lá no, no, no, no Rio de Janeiro de tão fechado que é. E aí eu, eu fui atrás de conhecer o Santo Daime e aí me conectei na hora, assim, por por ser uma religião amazônica, por ser uma religião que também tem traços indígenas, junto com o católico que eu sou, junto com os caboclo que a gente é, já com o um mestre que é negro, que a gente também acredita. Então, já inclui um monte de coisa, assim. E eu acreditei e botei fé. Então, isso me trouxe muita iluminação e muita inspiração para o meu trabalho, porque... Vou te falar, assim, é, é, é muita coisa boa que, que a gente conhece com as medicinas sagradas, com a cultura indígena, mesmo com os grafismos, que eu adoro, assim, com, com as coisas que eles me inspiram. E tento botar isso no meu trabalho mesmo, assim, porque eu comecei a aprender... E o Daime, de uma... desculpa de interromper, mas a que tem bastante coisa com fractal também. Né? Tem muita coisa com fractal, então eu acredito que o que eles fazem nesses padrões é essas mirações, essas visões que eles já tiveram com esses trabalhos espirituais deles e conseguiram colocar em maneira de arte, assim como eu tenho as minhas e também consigo colocar em maneira de arte junto com, com, a, com, a, com, a, com a intenção. Porque essas coisas de trabalhar com arte e energia, uma vez eu fui pintar e eu estava mal, sabe? E o trabalho ficou bonito, mas o meu pai, que é a minha grande referência quando eu chamei ele para ver, ele falou que estava sentindo alguma coisa diferente no painel. E eu, eu perguntava se estava torto, se era cor, se estava desequilibrado. Ele não sabia me dizer. E só eu, dentro de mim, sabia que ele estava sentindo a tristeza que eu estava na hora de eu estar pintando o painel, porque ele não podia, ele não conseguia me explicar o que que ele estava incomodado no painel, mas eu sabia que é porque eu estava mal quando eu fiz aquela pintura. Então, desde aquele dia, eu comecei a me concentrar para não fazer as coisas quando eu tô mal, para sempre buscar a leveza, como a Gabi falou, é sempre buscar estar tá leve, sempre buscar estar tá bem, sempre buscar estar tá com o amor, com Deus, que é isso que o Dai me ensinou, de a gente estar tá fazendo tudo com amor, porque se você é, já saiu até estudo científico na China Que se você falar palavrão para uma água Você influencia Se você cozinhar com, com ódio A pessoa passar mal Então eu busco grafitar com amor Que é para a galera sentir o amor Cara, obrigado de novo é, Vou agradecer a você e a Dona Joia Que te ajudou a estudar <risos> grafite pela internet Sim, obrigado meu pai também que comprou minha primeira lata, ô oh, meu Deus, ô oh, glória. Pô, cara, meus pesames de novo aí, enfim. Valeu, é, mano, obrigado. O Brasil inteiro tá passando por uma situação difícil, Eu acho que a arte é uma maneira aí de da gente ter um pouco de respiro, de, um pouco de alegria no meio de tanta tristeza, né, cara? E o seu trabalho é muito exemplar, assim, de, de verdade, adorei te conhecer virtualmente, espero te conhecer em breve pessoalmente. Você é, fala muito bem, cara, super simpático Ficaria <risos> falando horas aqui com obrigado, você cara. Vou, vou querer marcar mais conversas contigo Nem que seja fora do Instagram Só pra gente trocar uma ideia é, Boa Vai, onda que... demais, assim boa Muito tarde. legal, Para... obrigado mesmo, parabéns e se quiser dar uma última palavra aí Daí a gente já encerra aqui, cara Pô, oh, cara, eu queria agradecer o convite Obrigado, Tainá, deve estar vendo aí Fez o convite aí, teve toda a paciência E assim, junho já adiou Estamos aqui, e eu queria agradecer essa, essa plataforma de estar tá podendo falar essa história Com certeza está motivando aí as 30, 40 pessoas que estão acompanhando aí E estão se inspirando com isso pra Não que ela possa acreditar que ela é, possa ser grafiteira ou, ou, ou ser uma artista Mas que ela possa acreditar que ela tenha que ser o que ela der, tem que ser, entendeu? Então cada um tem que ser aquilo que tem que ser eu poderia ter sido engenheiro ou professor, trabalhado com é, informática, mas alguma coisa no meu coração me levou para o grafite, para a rua, para as comunidades, para as comunidades tanto urbanas de periferia, de coisas pesadas De levar a cultura para lá De levar alegria Uma final de semana de, de muita paz, de amor, de arte para povo, Quanto comunidades ribeirinhas Comunidades indígenas Então eu acho que se você quiser ser médico E, e quiser ser um bom médico Tem muito a, a ser Assim como engenheiro, técnico, advogado, jogador é, Essa é a minha mensagem Que cada um pode ser aquilo que quer ser e que eu tô fazendo a minha missão devido a minha história de representar essa cultura aí que merece ser muito valorizada, muito bem pintada mesmo, para que a galera possa ou ouvir, vou pintar índia, até encher o saco mesmo cara, e só para encerrar, acho que como você falou, nada é à toa, cara acho que, enfim, o seu você não é engenheiro, não é à toa acho que você vê no mundo aí para para, enfim, para jogar uma luz aí sobre esse tema e com o seu trabalho lindo assim, super, é, tem um conceito por trás, acho muito legal isso. E parabéns pelo seu trabalho e espero te ver em breve, cara. Obrigado, meu mano, tamo junto aí, tá, valeu demais. Até a próxima e um beijo para todo mundo, Gabi, Motinha, Alexandre, o Nalbe, Geral que acompanhou aí. Deus abençoe a todos aí, muito amor, tamo junto. Até, meu cara, tamo junto. Abraço. Pra você. Valeu.